Ei hey, gente, todos muito bem-vindos, é o Vigodonari Cara mano, hoje eu não vou nem enrolar muito Porque eu vou trazer duas partidas pra vocês Squad aleatória, na verdade o meu irmão tava participando Comigo das duas partidas, mas as outras pessoas Eram aleatórias e mano São duas partidas muito engraçadas Muito bem editadas e aconteceu uma parada com o meu irmão Que vocês vão achar engraçada E no mínimo achei engraçado, porque em uma das partidas Nós dois caímos com duas meninas E foi engraçado demais Tem muita bala top nesse vídeo Então desde já mano Senta o dedão nesse like aqui, explode esse like cara se inscreva no canal se você não for inscrito, que eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos ainda e não é inscrito. Eu conto com a colaboração de vocês, agora sim, bora na partida. Boa Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. <risos> <risos> Ignorado. É, ué. Ignorado como nunca. Que merda, hein? Ei, Mara. E aí, Taline? Vou fazer uma dancinha pra ti, Mara. Quem sabe assim você perde um pouco da intimidade. Vamos parar com isso que tá feio. Ó, uma dancinha bem tosquinha. Eu estou pensando em cair em pique. Eu não perguntei. Pique tal. Pique. Piriliclis. Será que ele pique não muda nada e ponto com? Será que as duas são bot? Eu acho que são bot. Eu tô com cara de bot, hein? Eu tô com cara de bot. <risos> eu sou eu. O cara jogando com bot de verdade. Que loucura. Ô, meninas, se vocês não são bot. Por favor, dão pelo menos um oizinho. Oi. Oi. Ah, Caraca. não é bot. Ufa! Gostei da voz, gostei da voz, parabéns. Caracas, carambolas. Pode falar, tá bom, moça? Não fique intimidado, por favor. Tá bom. Ô João, tem cara ali, ó. Aonde? Cara onde? É bem explaining, ele ali embaixo, é bem explaining. É Não é necessário. Bem explaining? Que isso? <risos> tá usando esse linguajar já. É, bicha. Ó lá, ó, lá em cima, ó lá. Ah, tá tem, aí tem um lá em cima. Tá que tiro bonito. Plane. Que tiro lindo, fio. Cuidado aí, Tonico. Cuidado aí, Agui. Caraca, tem muitos caras aqui, rapaz. Derrubei um. Meu amigo. Onde é que eu tô? É bigodão, tu papou minha kill, isso o que é mais Ih, o que, ô, filho? Não tô lembrado, não. Agora tu vou papar, ó. Eu tô muito lascado agora. Né? Estou lascado! Cuidado, cuidado. Pega a cover. Matei, filho. Vai, filhão! Boa, boa, boa, Tony Quanglish. Todo mundo tá vivo? Do squad? Todo mundo tá vivo. Sim. Eita. Tá lá, Corre, filho, corre, corre, porque olha, tu se meteu com o squad errado, tá? Socorro! É na cabeça, Antônio. Ó, nem sempre. Costa, costa, costa, costa lá, ó. Ah, mano. Eu vou cair! Já tô com seis kills aqui. Ah, bigodão. Cuidado, aí se tu morrer eu quero só rir da tua cara. Se tu morrer, meu amigo. Eu quero rir da tua carinha. Gente do céu, o deboche é um caminho sem volta real. Vai, aqui, tá indo, tá indo. Vai lá, Antônio, vai lá. Só tava não matar, já dei muito dano. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Boa, Antônio. Que dificuldade de matar? Porra, que dificuldade de matar foi essa, meu irmão? Tava tudo pegando na panela. Na, Aham. Uhum. Porras, caracas. Eu estou incrédulo. O um que é isso? Ó, oh, as minas estão lá em, lá em cima tritando, Antônio. Vamos lá, vamos lá ajudar. A Thalita tá sozinha. Thalita não. Thaline. Oxi. Os caras estão querendo matar as nossas... Amigas. E a gente não a pode curta. deixar isso barato. Eita. Que isso? Travou. Isso. É que isso? Eu que pergunto. O que é isso? Tira no parado. Boa. Gente, uma salva de palma pra ele que ele arrasou. Ó, caiu o Drápula lá no meio. Deixa eu Caraca, de galera. Calaca. Não, docinho é meu, fio. Três pra você. Um, dois, três pra mim. Quatro pra você. Um, dois, três, quatro pra mim. Ó, é oh, encontrei mais ah, um perdido que aqui, um bote Esse aqui é bote Bote, bote Ah, Antônio, esse aqui eu encontrei, né? Fazer o quê? Falso É outro, trouxinha Ó oh, os amigos dele lá, ó A lateral, aqui embaixo também Pega a cover, pega a cover, pega a cover Quem que deitou? Foi a Mara? Caraca, essa Mara é boa, hein? Mara, maravilha. Cuidado, galera. Cuidado, Mara. Ah, que merda. Estão atirando aonde, pessoal? Eita. Putz, Os caras estão muito merda ali em cima. Os caras estão muito merda ali em cima, João. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu morri. Está acontecendo muito acidente, hein? Ai! Vou deitei aqui. Calma lá. Outro aqui, ó. Eita, eita, eita, Costa, a Thaline, onde que a Thaline tá? aqui que a Thaline tá vivendo, tá? Tá vindo em outro universo paralelo. Ah, minha pira é outra, né? O universo, o ritmo, a natureza. Tá vivendo em outro universo paralelo. Fala com nós, Thaline. Ô, oh, cabeção, para com a cabeceita. Trouxa. Ah, mano, pegou não pega dano essas minhas granadas. Eita, matei. Ah, obrigado, Thaline, por vir aqui, me ajudar. Vamos oh, lá, oh. Eita, teu... ah! ah! Matei os dois, trouxas. Bajão, tu jogou o gelo errado ali e me acabou me matando. Joguei o gelo errado, não, tá? os caras tá me atirando, queria que eu fizesse o quê? Cuidado aí, Thaí, não fica segurando paradinha, não. Sempre dá uma agachadinha. Agacha, agachadinha, agacha, agacha, agachadinha. Que merda. Nada a ver. O que eu estou fazendo na minha vida, Jesus? Tem quantos anos, Thaline? 14. Entendi. Eita, pedindo top aqui pra frente eu fui do... Eita, cara ali, ó. Mano, aí agora, hein. Caramba. aí, nível hard. Vem aqui pra frente que tem os caras ali, ó. Eita, mano. Travei aqui, calma aí, calma aí. Cuidado. Cuidado, sai daí, sai daí. O cara joga bem. Cuidado, cuidado. Ah, tá tudo, Bigodão. Eita. A Thaline tem cara de bote, cara. É sua cara. Ela joga muito, né? Não zoa a Thaline. Tem os caras subindo lá na pedra. Cuidado aí. Não Pega cover sempre. Ainda mais tá sem gel. O vou... que? Cuidado. Ah, a Thaline morreu. Eita, preula. Eita. Preula. Boa. Eita, prevu. Ah, mano, quase, cara, não acredito. Só porque não tinha gelo nessa merda, mano. Mas que partida top, mano. Na moral. Porra, <risos> oh, rapaz, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo? Tudo firme? Tô gritando, rapaz. 13. Galera. Galera. <risos> galera, bora clock. Todo mundo de acordo com isso? Não. Clock, clock, clock, clock, clock, clock. Que viagem é essa, velho? Clock, guaraná, clock. Ô, 03. Usado. Aqui tem coragem. O Brian vai ser o primeiro a morrer e eu vou cagar pra ele. Só porque ele é teimoso. Não faça isso. Sempre ajude seus amiguinhos. Tá bom? Bonito. Ele não vai me ajudar se eu cair porque ele vai estar longe. Você não tem que fazer por ele o que ele não faz por você. Adorável. você se focou. Claro. Olha só. <risos> é, tá vendo, filho? Amigo, o Bigodão deixou de ser um canal de Free Fire pra ser um canal. Como é que é? Inspiração? Sei lá como é que se diz. Não sabe como se diz? É só não falar. <risos> Brincadeira. <risos> olha, olha a vida do Brian, galera. Caindo lá em pique. Vai lá, Brian. Pique é tua. Chão, capa 3 aqui. Peguei. Eu já tô de capa 3. Aqui, Antônio. Quando tá indo, eu tô voltando, beleza? Só para tu mais ou menos entender. Não ligo. Bora, bora, Tonico. Faz se quiser é só seguir a gente, fechou? Abração, amigo. Tamo junto. O pular aqui cima do teto. Eita, tem cara ah, aqui. <risos> Tem cara onde? Tu é cego! Não sei, ele Eita, tá tentando contra um cara lá. Eita! dá dentro, Antônio. Dada aí. Bata a cara. Eita! Ai, ai. Faleceu. Boa, boa, boa. Coisou. Levou tiro. Como? Já pega canto. Mas fica no... Tá feita a da... Boa, boa, boa. é eu vou chefe. <risos> no muro. Tô me curando, tô me curando. Beleza. Fechou. Beleza, SBD. Boa. Enquanto isso, nosso amigo Bazar... Hum? Cuidado, hum? eita peludo. Aaaaaaah! Levou só um tiro na bunda. Levou só um tiro na boca. Caraca, cara. Cadê ele, então? Claro. Arregacei tudo. Ai, danada. Miau! Ó, oh! oh, o bazar chegou. Ô, oh, bazar, quanto tempo? Meio sumi, tu, né? Hehehehe. <risos> <risos> tá levando tiro, tá levando tiro. Oi? Oxi, aonde? Hã? Tá levando tiro. Não sei aonde. Tá em 30, tá em 30, tá em 30. Chega aqui. Cuidado, posso, posso, posso, posso. <risos> Só um tiro. Eita. Só um tiro na boca. Só um tiro na boca, palhaço. Palhaço. Aonde, bicho? Só um tiro na boca, Antônio. Na, na tua costas, né, Antônio? Tu vai lutear, né, Zé Lutinho? Aí leva tiro na boca. Ó, oh, tô levando mais tiro, tô levando mais tiro. Eita. Onde? Lá. Tá, Que bom, Beleza. Ó, oh, tá papado, hein? Não, mas é que tá de... Eu tô de SVD, Antônio. Quando eu tô de SVD... Eu, eu só vou na cabeça. Aí eu derrubo, né, sem querer. Ah, eu... bom. É. É? Realmente. Vamos que vamos, galera Tô vendo, perdeu, pô. Eu, já, eu já tô ligado, eu já tô até aqui, já tô até lá já. Não sei se eu vou pra lá, ó, ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Ó, pedir três drops e o bigodão tá lá, ruxando sozinho. Aqui, ó. Não consegue, né? Um já levou. Comi ah! a vida dele. Ele comeu a minha também, mas eu comi a vida dele. Cuidado, tô não ruxa. Não ruxa vai é um morrer. Tô ruxando, tô ruxando. <risos> Boa, boa, boa. É um rusco pra morrer. Que isso, Antônio? Botou o microfone na bunda? Botei por quê. Tira esse microfone da bunda, por favor. <risos> Faz esse favor pra gente. Credo! Ó, os caras estão aqui na minha frente, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Ali, ó, parado. Sumiu! Boa. Deitei. matei também. Boa, Donis. Nossa, tá eu tô Caraca, tem 19 cara me assistindo. Caracas. Caracas. Tem dois só me assistindo. Tá é difícil, viu? Nossa, só, só tem mais um cara vivo. Carambolas. Eita, oh. amigo. Eita, amigo. Aqui, ó. Aqui, ó, na cabeça, nas cunhas. Oh, Olha. Vitória, galera.